a todos, obrigado, Marcos, tudo bem? Tudo bom Edinho. Tudo ótimo. Boa noite. Boa noite. Temos aqui aqui, estou muito feliz hoje aqui, agradecer a todos. Foi realmente aí uma aula e tudo que a gente teve aí ao longo dessa tarde e temos que manter esse nível. Acho que a parceria entre a Genial, né, Lógica, a, tem sido tem sido com muito sucesso, pelo acho que o entendimento aí da do mercado, o entendimento dos papéis. E acho que nada melhor do que você para apresentar, para falar um pouco dessa evolução dos mercados, como que a Analógica é, chegou a esse sucesso todo do Profit, que eu acho que, além do, do engajamento, né, tem todo um encantamento né, que eu acho que todos os clientes têm pelo Profit, para operar pelaquela ferramenta, uma ferramenta que traz muito gain para o mercado, a pessoa física é praticamente unânime quando vai operar, operar mini-contrato, usar o Profit, profit Chart. E aí eu queria um pouco você contar um pouco da história e a gente falar aí do, do momento atual, o que tem de surpresas, de novidades e o que a Analógica está preparando aí para a gente ter essa continuidade toda aí do sucesso no mercado. Perfeito, Edinho. Primeiro, agradecer aí o convite e, e, e parabenizar aí pelo evento. Sensacional mesmo o Conteúdo conteúdo de primeira para todo mundo. Então, é... que bom, né? Que a... Tecnologia pode nos possibilitar momentos como esse mesmo, mesmo remotos, né? Mesmo, mesmo não estando no mesmo lugar. Sensacional mesmo, tá? Eu vou, vou começar então. É, tava ouvindo antes o Lombardi falando ali, contar um pouquinho do, do, do, do início, né? Porque tem um paralelo muito grande de como esse mercado vem evoluindo, né? Como chegou ao ponto também de, de, de, de a gente conseguir construir essas parcerias tão bacanas como que a gente tem aqui. Então, a, a, a, eu comecei operando lá atrás, o papel que a pessoa gostava era era Plin 4 da Globo e NLP4 que era da Telemar. Então, tem um tempinho já e, e, e era um momento, era um universo ainda antes do, do, dos mini contratos. Era um universo ainda no qual o volume da bolsa brasileira era era, era um nada comparado com o que a gente tem hoje. Hoje, é, é muito provavelmente, o que a gente tinha em fluxo de mensagens, o que a gente tem hoje em dois minutos, provavelmente, era é o que a gente tinha mais ou menos uh, uh, naquela época, no dia inteiro. Então, tamanho é, a, a, a, a dimensão de como a coisa evoluiu. E vou dizer para vocês, tá? a, a, a gente está ainda no início no início do, dessa escalada no mercado brasileiro. É uma população de 200 e poucas milhões de pessoas agora chegamos a 4 milhões utilizando a bolsa, utilizando produtos mais sofisticados, então a gente está no início dessa caminhada ainda e eu lá atrás eu me apaixonei pelo mercado fui picado por, pelo bichinho como muitos aí que estão assistindo e depois que o bichinho pica, não tem jeito já era né? não, não, não consegue mais sair dessa e eu sou por formação um cientista da computação, Pois eu fui fazer mestrado, fiz mestrado em microeletrônica, eu era literalmente projetista de microchips, quando estava posto ponto ponto para ir para a Alemanha fazer meu doutorado e trabalhar numa empresa, só que os, os vírus ali do mercado foram reproduzidos na corrente sanguínea e daí não teve como, teve que continuar aqui e, e, e tentar tentar trabalhar com tecnologia. E a, a grande motivação foi o seguinte, para fazer, eu, eu tive a felicidade, talvez por falar com as pessoas corretas, de entender que investimento não era, não era, não, não era jogo. Né? Existe ainda, existiu por muito tempo, acho que agora, agora perdeu, perdeu um pouco dessa, dessa visão, mas por muito tempo o pessoal olhou investimentos, olhou trading especial como um jogo, né? e não tem nada mais distante disso como a gente é acabou de, de, de, de ouvir aí muitos falando né? nós temos método nós temos competências emocionais nós temos gerenciamento de risco nós temos nós temos tecnologia então é tudo é tudo menos jogo é ciência como cientista da computação naturalmente houve uma atração ainda maior comecei na época a, a, comecei na época a estudar todos os artigos que eu podia Sobre, sobre momentum, sobre fluxo, sobre opções Sobre, enfim, estatística envolvendo amplitude de negociação Enfim, tudo que a gente tinha naquele momento né Parte fundamentalista também Eu cheguei à conclusão de que eu como estudante Não teria, na né, época, né, um estudante de doutorado ali, né? não teria com a minha bolsa investir na, na, na tecnologia que me permitiria exercer o método científico aplicado ao investimento como eu queria fazer e eu não queria era cair nesse nessa falácia da jogatina na falácia do, do da aposta né eu queria realmente era aplicar ciência ao investimento então munidos disso não sei se a gente conta essa parte de eu eu e meu sócio lá a gente pegou fez um Business plan bonitinho e começamos a bater na porta de, de potenciais investidores anjos para gente. Tomamos mais de, de, de 40 nãos, então, com nossas parcas economias, pegamos ali, fizemos all-in all uh, uh, para contratar alguma coisa de servidor para a gente ter, uh, uh, uh, fazer esse início que nós tínhamos muito bem na cabeça o que a gente precisava construir porque nós éramos o público alvo e é, e é muito legal quando a gente vai fazer algo e tem um entendimento profundo daquele problema porque nós sabíamos o, o, qual eram nossas dores como é que a gente o que a gente precisava em cada, cada momento e nós imaginávamos que assim como nós deveriam existir muitos outros né, aí pelo, pelo mundo né, muitos outros com dores similares e realmente isso foi acontecendo não foi um processo rápido, foi um processo a eletronificação do mercado, né? Essa é uma época em que a bolsa ainda era, ainda não era desmutualizada, ainda era um, meio que como um clube. Né? Depois as bolsas viraram empresas, de fato. Teve a, a fusão da B3, da, da Bovespa com a BMF, teve a, a, a, a, a o IPO das bolsas, né? Então esse é um, é um momento ainda anterior a isso. E, e nós sabíamos que, que esse era o caminho, era a gente conseguir construir tecnologia que outras pessoas que gostariam de estudar, se aprofundar eh, e começar a investir com ciência por trás, pudessem fazer isso. E passados aí alguns anos, né, hoje hoje nós somos uma empresa de, de mais 600 pessoas, né, ali com, com literalmente dezenas de milhares de servidores, equipes especializadas em diversas diversas uh, facetas aí do, do universo de trade, desde engenheiros de baixa latência até especialistas em diversas partes, né, opções long short, uh, uh, negociação eletrônica, com uma ideia de seguir, de que o mercado, a gente pode falar isso um pouquinho depois, o mercado ele vai se transformando mas a tecnologia e mercado financeiro são duas placas tectônicas, uma sobre a outra. Então, é, é, a possibilidade de construir tecnologias novas, método, aplicar métodos de, de, de, de, de descobrir e explorar simetrias novas é algo virtualmente infinito, no qual uma segunda, uma terceira melhoria na, na, na segunda, terceira casa decimal pode fazer uma diferença muito grande para as pessoas. Então, é por isso que a gente faz esse investimento todo e contínuo. E para não ficar me alongando demais aqui na, nessa, nessa abertura, eu recebi na época a, a, dois conselhos de um do meu pai dizendo, pelo amor de Deus, não importa o que tu faça, não abre uma empresa no Brasil. E a outra do meu tio, por favor, não, não ter, mercado financeiro, não, não te mete com isso, que que, não, que que é muito complicado, que é um clube fechado e hoje a gente vê toda essa democratização aí, que que, é, que as empresas, os né, participantes do mercado, como a Genial, como a Nealógica, e é, tem conseguido trazer para as pessoas aí, e como uma comunidade que cada vez mais se forma, traz uma, uma, uma diversidade e uma riqueza muito grande para esse mercado, que de forma alguma é para ser só para uma elite, um Olimpo de escolhidos, não é algo que é para ser para todo mundo de fato. Sem dúvida. Acho que muito assertiva essa questão que você falou da democratização e acho que hoje a gente tem assim uma felicidade de, de todo mundo de uma certa forma estar tá envolvido né, e conversar, essas conversas de roda ou participação do mercado, acho que hoje é uma coisa que todo mundo pode é, é, ter um contato diretamente e acho que esse mercado ainda, é, como você falou, está bem no início, né, ele vai crescer bastante ainda e não só os ativos tradicionais, como a gente vê aqui, os derivativos, como a gente tem nos minis, mas é, toda essa gama que tem de ETF no mercado internacional, um pouco do que a gente vê, é, eu acho que a gente vai crescer bastante. Agora, para abordar um outro papo também, né? a gente já teve aqui, acho que, algumas aulas. É, é, a Nelógica, hoje, ela teve aí a, a entrada de novo sócio, você, você contou aí de um, de um sócio que você tinha, agora tem entrada aí de novos sócios formais. Conta para gente aí um pouco também como é isso e como é, de fato, o pensamento para os próximos passos aí que que, que vocês estão é, se programando, planejando. E a outro, o outro ponto que eu queria abordar, a, abordar com vocês era a questão da do trader, né? que eu acho que é o grande evento que a gente tem aqui. A gente está passando por uma fase difícil de mercado, é, não só aqui, mas aqui, acho que principalmente pela, por todo esse ambiente que a gente está vivendo, eleições no ano que vem. Mas o trader, de uma certa forma, ele gosta até desse ambiente volátil, desse ambiente é, que o mercado não acaba, é meio parecido com uma corretora. né A corretora está sempre, tá sempre participando no mercado ruim ou no mercado de alta, ela está lá porque ela tem que prestar esse serviço. Eu acho que é, é um pouco do que eu falei no início. A gente se entende nos papéis que cada um tem que prestar, e aí, a gente está fazendo essa parceria, acho que ser é um grande sucesso aqui para todos os investidores para ter esses acessos. E aí, queria que você falasse aí também um pouco desses dois temas aí abordados. Vamos lá, vou começar pelo segundo, então. É, uma coisa que eu sempre me fascinou nesse, nesse universo de, de trading foi justamente isso. Poxa, se, o, se, o, se a economia vamos lá, a, a, se a economia não estiver indo tão bem, se tiver com, com, com alguma crise política, se tiver algum, algum evento, enfim, algum choque econômico, se tiver, enfim, algum, alguma, algum macro acontecimento, não importa o que seja, o mercado começar a cair, existe possibilidade para quem tenha a cabeça de trader né, se aproveitar desse momento, ou defender o seu patrimônio, ou realmente, ou, ou, ou aproveitar a oportunidade realmente para gerar que era resultado da mesma maneira se a gente está num ciclo positivo com, com, com eventos bacanas na economia com crescimento de resultado das empresas com paz política com não importa o que seja o mercado está subindo existe também n oportunidades de aproveitar no, no, no seja ou seja seja scalping seja day trade seja swing trade seja operação neutra seja o que for isso eu acho uma algo muito bonito no mercado, algo que, que é um instrumento muito rico, né? Eu, eu, eu gosto muito de ver, né? A gente tem ali o serve tanto para alguém sentado em qualquer lugar do mundo né? aproveitar algum movimento de mercado, alguma simetria, quanto para um produtor rural fazer o rédio da produção dele, ou, ou, ou um exportador, né? A, a fazer rédio de câmbio, ou alguém uma tesouraria operar, enfim, a gente tem inúmeros players aí, com, com inúmeras motivações, e o somatório desses anseios gera diariamente aí uma um sem número de, de possibilidades, né? Eu, eu tive eu tive uma época eu estudei em Chicago, eu estudei finanças quantitativas, e eu tinha um, um, um, um colega que hoje, olha que interessante, como essas coisas vão mudando, mas a oportunidade sempre surgem, né? Ele, ele faz modelagem tá para trade proprietário nos Estados Unidos E ele me dizia que antes Um modelo que, que se criava, que ele criava lá para operar Seja, fosse um modelo, e às vezes eles faziam modelos discricionários Realmente alguém olhando, tomando decisão E apertando o botão ali E modelos automatizados também Em média, ele me disse que eles conseguiam criar um modelo E manter esse modelo operacional uh, uh, por quase três anos fazendo calibragens, modificações. Hoje em dia é, é um sucesso quando eles conseguem por oito meses, porque a velocidade que a tecnologia muda as variáveis que entram no mercado, as questões que acontecem. Então é, é, é, é tem dois lados, né? Um lado bom é que as assimetrias elas elas estão sempre surgindo. O outro lado é que você precisa também estar adaptando, entendendo e vivendo o mundo, né, nesse, nesse mundo de trade aqui, por exemplo, muitos do, do, do, eu me lembro uma época que o pessoal que eu convivia também fazia um, uma operação chamada agredir final de fila, né? eles identificavam que tinha alguém uh, com muita vontade, né, tomando lotes grandes de treinado ativo e quando estava quase consumindo a liquidez da, da, da fila, o pessoal agredia junto, esse é o um tipo de operação que foi completamente tomado pelo, pelos HFTs, mas surgiram aí muitas outras, inclusive por pistas que alguns robôs deixam, ou mesmo padrões de operação de grandes players. Existe uma infinidade, né? E, e dentro dessa fauna, eu conheço pessoas que se dão bem operando graficamente, se dão bem operando momentos, se dão muito bem operando fluxos, se dão muito bem operando... Long shorts muito bem operando com opções a trava, se dá muito bem com, enfim, vendendo a descoberta. Enfim, tem uma, uma realmente, uma, uma infinidade de possibilidades. E é, e é muito legal a pessoa estudar diversas, aprender qual é o melhor caminho, né? Para ela, para si mesmo, dada a disponibilidade de tempo, do objetivo de vida, a. a, a também aqueles fatores, né a questão psicológica, que tem gente que pode tranquilamente ter múltiplas perdas para quando tem uma vitória, aquela vitória, o payoff daquele daquela daquele trade, pagar todas as outras e a pessoa fica confortável. Tem gente que cada perda vai minando a confiança, então tem que procurar um sistema que que, que tem uma distribuição melhor de, de, de, de trades bons e trades ruins. Então, que obviamente, não dá para ganhar sempre, não dá para acertar sempre. E, e então é eu acho que, que esse universo vem evoluindo bastante e, e a, eu não consigo nem imaginar muito bem o que, que nós vamos estar discutindo daqui a cinco anos um ano dois anos eu consigo ter uma visão boa aí mais cinco anos não dá nem para imaginar o que vai acontecer né com, com tudo que vem que vem se desenvolvendo aí no mercado sobre a minha lógica e tem muito a ver com isso tá é de pessoal nós queremos sempre estar tá ajudando né a tecnologia como um todo ela às vezes eu a gente ouve ainda até na própria mídia às vezes existe existe uma ideia de que tecnologia vai substituir o ser humano uma série de, de, de, de é, é muito falado né poxa o, o tudo vai ser automatizado né o que vai ser da, o que vai ser da, das profissões e sim algumas profissões óbvio que elas estão mais sujeitas à disrupção principalmente quanto menos habilidades específicas né, elas elas requerem. Mas no mercado financeiro como um todo, para quem tá, quem quer operar, investir, ou para quem quer viver, trabalhar no mercado financeiro como um profissional, isso aí é, é, é um caminho muito longo. A tecnologia vai sempre nos ajudar a, a, a, a, a cumprir algumas tarefas repetitivas, vai nos ajudar a ser mais eficiente vai nos ajudar a alimentar com mais informações, vai nos ajudar a criar modelos, vai nos ajudar a fazer uma série de coisas, mas a, a capacidade humana de criatividade, de relacionamento, de, de pensar fora da caixa, por mais que IA, machine learning, isso tudo vai ter um peso cada vez maior na vida da gente, a, a, a ser um fator humano, seja no trading, no investimento, na, na no mercado financeiro, como um analista, como um operador, como um, um assessor, como um executivo, vai, vai continuar aí por, por muito tempo. E a gente quer, quer conseguir né, antecipar todas essas... Antecipar o máximo que for possível né, as, dores da, do, as dores e as necessidades do pessoal, porque a gente sabe que tem uma responsabilidade muito grande com, com, com a vida financeira das pessoas, né, com... com com o dia-a-dia -dia delas, com os resultados delas. Então, uh, esse é o link que eu ia fazer. Né? No passado, a gente buscou dois sócios estratégicos, né? um fundo local, outro fundo internacional, para nos ajudar a colocar nos colocar em acesso com, com as melhores mentes aí do mundo nesse universo de, de inteligência artificial, de tecnologia, nos ajudar a expandir para outras linhas, ajudar a ir mais rápido na geração de valor, na, na geração de tecnologia, nas ampliações dos times, encontrar as pessoas certas, né? E a gente tem conseguido aí imprimir um ritmo bem bacana, muito legal de, de inovação. E hoje, por exemplo, né, qualquer um pode e no Profit tenha é direto do Profit, ele tem uma tem um portal no qual a pessoa cadastra, literalmente, coloca ali para gente. As necessidades dela O que ela precisa, uma ideia, uma sugestão De algo que gostaria E hoje é um time bem grande De centenas de engenheiros, literalmente Estão sempre né com os, com os, os, os, os gerentes de produtos Sempre olhando isso Olhando os dados Entendendo o que que a gente consegue puxar primeiro O que, que a gente consegue fazer depois como, como é que a gente organiza esse backlog Mas virtualmente Toda toda quinta-feira a gente tem uma, uma nova... Um novo upgrade, um novo, um novo update, né, que as pessoas conseguem enxergar. Fora os, os tantos, né, que acontecem nos servidores, que acontecem uh, uh, uh, por baixo aí na, da, da tecnologia, na parte que não é visível, que que está acontecendo hoje. Eu gosto de dizer, né, eu, eu, a visão sempre foi ter o sistema que a gente que a gente sonhava lá no início. Hoje, ali, é, por exemplo, pela nossa parceria, alguém que está que, que com software pode tanto estar tá operando visualmente, e se ela quiser, hoje tem um todo um sistema de risco no próprio profit, só para dar um exemplo, que a gente tem desenvolvido ao longo um dos anos, que a pessoa pode dizer: olha, se eu estiver irracional, bloqueia para não fazer médio, para baixo, contra a minha posição, se eu estiver ganhando tanto, não deixa eu devolver para o mercado. Uh, não deixa eu perder mais que tanto, gerencia o meu stop automaticamente, faz meu stop acompanhar conforme vai subindo o mercado. Então, uh, uh, uh, é uma, uh, eu incentivo muitas pessoas a, a estudarem o que a tecnologia hoje, hoje prover, juntar também com, com, com, com todo o material, com toda a educação financeira, com todo o contato que puder ter com com os investidores, com a, com a corretora, com as pessoas que trabalham nela, com os analistas, né, com as pessoas que vivem o mercado, porque essa intersecção cada vez mais né, nos ajuda aí na batalha do dia a dia. Né? Então, eu acho que para resumir que a tecnologia vai seguir né, num, num ritmo muito alto e a gente, de fato, vai estar aí como protagonista inventando coisa junto para estar contribuindo para o mercado. Sem dúvida. O, acho que a outra coisa também que o Profit é, trouxe recentemente, Marcos, é, e que tem ajudado muito é a forma da gente se comunicar, né? Acho que e, e, e, e ali a ideia toda de uma, que a rede social nos trouxe, né? E a gente ali falando praticamente de mercado. É, conta um pouco para gente, né? A gente, a gente que eu digo genial ali tem, tem de fato abastecido, tem utilizado. A gente acredita muito nessa ferramenta. É, porque é uma forma de você ainda estar mais próximo do, do cliente, mesmo que sendo de uma forma digitalmente. A gente é, hoje é dessa forma, né? A gente tem que pensar, mas a, a, para ser escalável só, só digitalmente. E, e eu acho que é um dos, dos sucessos, né? Que eu acho que, que a gente vai ter aí num, num curto espaço de tempo para o futuro. É, é, todo esse ambiente está integrado de alguma maneira ali dentro do profit, dentro do mercado, onde o é, você, é, é tudo muito rápido, acontece de uma forma muito dinâmica e, e eu acho que o profit está aí de fato crescendo para ter essa para prover essa comunicação é, cliente corretora cotação tudo que está acontecendo o ambiente no mundo notícias é, fatos então acho que era uma outra coisa também que eu queria é, que a gente abordasse aqui nessa nesse nosso nosso papo que legal Edinho é isso aí é é algo que a gente enxerga, né? Cada vez mais a, a, a informação, a análise, né? O processo de tomada de decisão, a execução daquela, daquela ideia eram, eram pilares, né? Que a gente, que a gente sempre via, né? Fazer parte dessa dinâmica. Cada vez mais as pessoas elas procuram também, o, o, as comunidades elas procuram estar próximas, né? das entidades com as quais elas, elas trabalham, onde elas investem. Então, o que, que a gente viu, mais ou menos, em, em, entre 2000 e, e, e 17, 2017 e 2019, principalmente, a gente viu um crescimento muito grande de, de, de pedidos para uma facilidade de comunicação maior, né, focada no mercado, de, de preferência dentro do Profit. Né? Então... Nisso a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo o um Ambiente Connect, que hoje qualquer usuário pode ir lá, cadastrar o seu login e conversar com qualquer outro dentro da plataforma. Mas aí o pessoal pergunta, poxa, e foi a pergunta que a gente fez, no mundo que existe Telegram, no mundo que existe WhatsApp, no mundo que, que, que existe tantas outras formas de messaging, essas formas de comunicação, por que isso faria sentido? E nós pegamos né um, um grupo aí de praticamente 150 pessoas, em diferentes diferentes demografias diferentes uh, maneiras de, de abordar o mercado fomos em, fomos em conversar com elas e hoje o, o pessoal que é mais sério em relação ao mercado ele passa de fato horas por dia né com com com, com o profit aberto e as pessoas têm uma segregação interessante na cabeça né uh, WhatsApp poxa um grupo da família do, do, do churrasco ali da, dos amigos né, no Telegram tem um outro tipo de consumo. O pessoal queria realmente, é um, é um nicho diferente, né? é, é, um, é um ambiente que a gente acabou criando né, por essa necessidade, onde é realmente mais focado em uma troca de informação mais séria, né, sobre investimento, sobre trading, onde a gente consegue, né, onde não tem tanta, tanta bagunça, né? são CPFs reais que, que, que operam no mercado ali por trás, então, a gente vem criando esse canal que está crescendo um absurdo, né? O um número de mensagens toda semana. São milhões de mensagens por, por, por, por, por mês. E a gente consegue conversar com as pessoas diretamente, criar grupo. Agora a gente começou a... a, a habilitamos as chamadas por vídeo também. E vamos criando outras ferramentas que facilitam essa troca de informação uma troca de informação rápida, porque, às vezes, uma oportunidade, o Walker, alguém quer most quero mostrar para o meu, meu amigo, quero perguntar para alguém, para alguém que eu admiro no mercado, para alguém que me ensina, naquele momento específico. Então, puxa, só poder arrastar um gráfico, poder compartilhar automaticamente os meus estudos, as minhas análises, poder uh, uh, fazer essa troca de uma maneira mais, mais interativa, mais rápida, mais dinâmica. Então, esse ambiente social que a gente está tá colocando ali é, é, é, um, é um ambiente para os usuários, para os investidores, para os traders jogarem ali as informações, se comunicarem com, com as suas corretoras, com seus bancos também, né, estreitar esse relacionamento cada vez mais, ter cada vez mais esse alinhamento de objetivos e que as informações consigam chegar o mais rápido possível nas pessoas. Né? Então, poxa, se eu estou vendo alguma coisa no mercado e eu fiz uma... Eu me lembro que eu comecei assim, eu e o, e o nosso CTO, o Fabiano, que é meu sócio, eu trabalhava numa empresa e trabalhava em outra. Na época, a gente usava o ICQ. <risos> então, uh, uh, eu estava enxergando alguma coisa, né? E, e como tinha pouco dinheiro, a gente fazia o quê, né, Dinho? Operava opção a seco. <risos> Era sempre bom ter uma segunda opinião, só que às vezes o, o preço não para, não, não, não espera, né? Então... É, existem motivações para a gente ter criado esse ambiente e o feedback que a gente tem recebido é sensacional. Nós vamos vamos melhorar muito ele ainda, vamos trazer muita novidade, muita facilidade de interação entre as empresas, entre as pessoas e, e eu acho que essa nova fase do, do mercado aí está só começando. Ótimo. Um tema, a gente já está acabando aqui um pouco, mas acho que um tema que a gente não podia deixar de comentar que eu acho que o mercado passa por gerações e eu acho que a próxima geração que que está se demonstrando aí que muito presente de uma forma mundial é todo esse mercado de cripto, né, ativo digital e a gente sabe, né, Lógica também se preparou com, com a Vector com telas que eu acho que engloba todo esse ambiente de trading e queria aí um pouco também que você compartilhasse aí a sua opinião sobre de fato essa nova geração aí que tá está emergindo aí cada vez mais presente é, de uma forma mundial mesmo. Perfeito. É, a, a... Ficou claro, alguns anos atrás, de que estava emergindo uma nova classe de ativos. Né? Assim como a gente tem, existem ações que representam partes de empresas, contratos futuros né, que são derivativos ligados a, a outros ativos, existem opções, estava exigindo uma, o que a gente pode chamar de uma outra classe de ativos. E, e, e essa classe de ativos Ela era diferente das outras Existiam ativos que Poderiam ser vistos como reserva de valor Com uma, um suprimento finito né Não inflacionário Existiam ativos que eram meios Para contratos né Para contratos espertos né, Para smart contracts onde você, Quase como um computador distribuído Uma infraestrutura muito bacana E as pessoas começaram né, A a nos provocar sobre isso, né? Sobre como é que a gente ia ia ajudar nesse mundo também. Então, dois anos e meio atrás, mais ou menos, não isso. Dois anos e meio a gente começou a a estudar esse mercado e, e esse ano a gente início do ano a gente uh, uh, lançou o Vector, né? Uh, essa plataforma de operação de cripto. E aí a gente a gente está tentando fazer o, o uma coisa que é o seguinte, esse universo, né, de como as, as blockchains são como livros caixas em aberto, eles trazem muita informação, inclusive a mais do que a gente tem nas empresas no mercado tradicional, então, por exemplo, eu consigo enxergar quantos, como é que está o poder de mineração de uma rede, eu consigo enxergar uh, quantos endereços estão sendo criados, eu consigo enxergar toda a movimentação de ativos de uma de um de um de um de um ponto para o outro de uma wallet para outra né então nós, nós criamos tecnologias que ficam por exemplo aliamos né a, a do mercado tradicional com as ferramentas de, de negociação e também criamos tecnologias que, que fazem uma, buscam o melhor possível para as pessoas desse universo vou dar um exemplo tá ah, muita gente principalmente a, a, a players mais pessoas mais acostumadas com, com, com, com cripto eles pegam têm tem as suas criptos em wallet, wallets, né, em carteiras né, essas carteiras podem ser um software no celular ou no computador ou pode ser também que se chama de cold wallet né, uma, uma carteira em hardware fora da internet poxa a gente viu ali que o que, que acontece se o dinheiro, as criptos estão saindo de uma carteira e estão indo para as corretoras, né, para as exchanges de cripto. Isso quer dizer que as pessoas estão tirando dali que elas querem vender, estão botando na corretora porque elas querem transacionar, porque elas querem vender. Então, é uma informação que a gente está lendo a rede que a gente sabe que gera pressão vendedora. Só estou dando um exemplo aqui de como a tecnologia pode estar contabilizando essas informações, ainda mais quando você tem um livro aberto. Então, a gente está falando antes de... de, de diversas metodologias de trading é uma é uma é um universo que talvez que a gente tem de, de, de maneiras de olhar o mercado no mercado na, na, no mercado tradicional digamos seguinte digamos assim talvez seja realmente ao cubo a quantidade de informação de dados que a gente consegue trazer aqui no, no universo de cripto né e é uma revolução que de, definitivamente está só começando a gente está vendo os NFTs a gente está vendo o game está vendo a identidade a gente está vendo Smart contract, que a gente está vendo como moeda, como ativo de investimento. Então, os casos de uso estão ainda sendo descobertos e, infelizmente, a gente está aí na, na. Estamos como como pioneiros em tecnologia também nessa área. Tem um time crescente, eu acho que final do ano vamos ser já mais de, de 100 engenheiros só trabalhando com, com, com, com essa parte de cripto, porque a gente acha que tem muito a contribuir com a sociedade, tem muito a contribuir com os investidores, com os traders esse universo inteiro, 24 por 7, transparente. Então, a gente acha que é um complemento muito bacana ao mercado tradicional e, e que é uma classe de ativos que veio para ficar. Né? Às vezes, é, eu sei que muitas pessoas têm dificuldade às vezes de entender o um valor intrínseco. Eu, eu já admirava, pelo aspecto, aspecto tecnológico, né, de, de, de conseguir fazer um, algo tão funcional, um 99,99% ,99 de uptime sem um índice centralizador. Mas eu acho que, que é, aquela, é aquela coisa, né? A, a, a, é, um, é um universo que está se abrindo, as pessoas têm que estudar, têm que procurar entender, porque queira, queremos sim ou queremos não vai fazer parte da, da vida de todo mundo, aí sem dúvida alguma. E a diversificação, né? E a diversificação. Marcos, queria, queria te agradecer muito aí por esse papo aí. E mais uma vez aí a gente estamos juntos aí com certeza aí para desbravar aí esse mercado e colocar aí mais pessoas mais investidores mais traders aí para estarem aí conosco aí nessa jornada eu que agradeço aí de novo o convite Adinho parabenizo aí pelo evento nível sensacional o mercado precisa disso parabéns aí todo mundo é genial vocês são são nota mil e é um prazer muito grande estar trabalhando junto, né? E para todo mundo que está assistindo, uh, uh, eu acho que, que é um tempo apesar né? de, de, de, de, de coisas que acontecem fora do nosso controle, no meio político, no meio no meio macroeconômico, no, no, no, no mundo aí, né? A gente teve agora essa pandemia terrível, mas uh, eu gosto de olhar com, com, com otimismo aqui para frente, eu acho que é um momento sensacional de todos nós aqui, estarmos vivos, vivenciando as transformações da tecnologia, a quantidade de informações que a gente tem, a quantidade de produtos financeiros. Eu acho que é um momento muito único e podem contar conosco aí para estar tá, tá criando, desenvolvendo e, e junto na jornada o tempo todo. Show. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado,